Tudo bem? Quero apresentar hoje o livro Fundamentos de Orientação, Cartografia e Navegação Terrestre do mestre Hal Fredman Esse livro é o livro que eu utilizo para todas as minhas turmas de é, que eu dou aula de navegação, orientação, mapa e bússola, GPS é, Planejamento de roteiros, planejamento de rotas, né? é, controle de deslocamento, é, iniciação à cartografia terrestre. Né? Então, esse livro, toda vez que eu faço um curso de orientação, é, as turmas que eu monto, é o livro que eu indico, é o livro de cabeceira, é o livro que o aluno... Ele vai ver algumas coisas que eu vou aplicar no curso, representadas no livro. Né? Vai aprender sobre muita coisa que está no livro, em matéria de navegação, de orientação, cartografia, deslocamento, acesso por trilhas é, precárias, é, Sistemas de rastreamento, busca e resgate, né? utilização de softwares de georreferenciamento, softwares de planejamento de, de rotas, de track log. É, é, mas com isso, o aluno levando isso para casa, adquirindo esse livro, ele leva um livro técnico de, de cabeceira, um livro pra, que vai servir tanto para consulta rápida quanto para... Uh, relembrar tudo que aprendeu, reciclar tudo que aprendeu, mas também cada vez que o aluno se aprofunda mais, lê mais, estuda mais, pratica e pratica novamente aquilo que, que eu ensino ou uh, que aprende o que está no livro, acaba aprendendo mais, se aprofundando mais e entendendo melhor. Até porque o livro não, é, não, não, não acaba quando termina, digamos assim. né? O livro ainda tem, mostra muitas referências. Em cada capítulo tem muitas referências que é para o aluno, para a pessoa interessada, para o estudante, para o geógrafo, para o topógrafo, né? é, para a pessoa que está treinando corrida de aventura. Se aprofundar naquele tema e visitar é, mais informações sobre aquilo em outros lugares. Então, o Raul é mestre em ciências ge em geodésicas, ele é professor do Departamento de Ensino de Ciência e Engenharia é, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É, esse livro, é, eu acho que já está na terceira edição. E ele é um livro que não trata só da história, da orientação, da cartografia, da navegação, né? é, mas trata dos fundamentos é, em torno da história, em torno dos instrumentos, em torno dos ensinamentos. Né? Começa com controle de distância, é, passa por bússola, instruções de uso, é, vários aspectos da, da navegação com bússola, navegação sem bússola, navegação com GPS, navegação sem GPS, controle de uso deslocamento, bússola com mapa mapa sem bússola compreensão da cartografia princípios da, da, da navegação princípios é, é, do campo magnético da orientação da bússola né? e assim vai aprofundando cada vez mais sistemas de coordenadas controle de coordenadas né? ajuste de coordenada. A história da cartografia, princípios da cartografia, entendimento da cartografia, interpretação, né? é, diferentes formas de representações cartográficas, escalas, inclinação do terreno, declinação, curva de nível, sistema de coordenadas, sistemas de projeção, introdução ao sistema de navegação por satélite O uso do GPS De forma prática né? Tratamento de dados do GPS Sistema de, de, de Navegação por rota Por caminho, por track log Computador de bordo Sistemas automotivos né? Navegação por linhas de base, navegação por linhas intermediárias, navegação por uso do altímetro na navegação, escalas do mapa, controle de distância, mapeamento de distâncias com a bússola, sistemas de orientação para pessoas perdidas, né? sistemas auxiliares de orientação, astronomia de posição, uso de estrelas. Então, e tem muita consideração, tem muita atualização, localização, sistemas de localização de, de cartas topográficas é, é, no, no IBGE. Então é um, é um livro, é o melhor livro que eu conheço sobre o tema. Vim aqui com um cdzinho, né, pra, com algumas informações ilustrativas, programas para você utilizar junto com o livro, mas é o melhor livro sobre o assunto que eu conheço. Existem muitos livros sobre orientação, navegação aérea, navegação marítima, né? mas na navegação terrestre eu considero o melhor livro. Então, apresentando para você um pouco do que eu recomendo para qualquer pessoa que deseja é, se aprofundar nesse tema, é adquirir o livro Fundamentos de Orientação, Cartografia e navegação terrestre do Raul Friedman. Ok? Até o próximo.